Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que buscou a casa dos 28.500 dólares, uma região com bastante liquidez, continua bullish e com grande chance de buscar pelo menos a zona aí dos 29.100, vou comentar para você sobre tudo isso aqui na análise de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você Gosta dos conteúdos do canal, tá acompanhando há mais tempo, vai aqui embaixo do vídeo já, aqui agora, aperta esse botão do like aí, compartilha esse vídeo com mais amigos. Se você não tá inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, galera. Então, vamos lá. Primeiro aqui, começando o vídeo, eu queria falar primeiro sobre a sp 500 que continua subindo, né, galera? Só um pouquinho enxertar, meditar esse gráfico aqui. Continua subindo a sp 500 aqui nesse momento, né? Então, aquela coisa que eu comentei para vocês também nas últimas análises aí, é, na minha opinião, galera, enquanto esse pivô aí não for oficializado, as pequenas pode continuar essa subida aqui, tá? Mas para mim acho ser difícil ela passar nessa zona aí dos 4.200 pontos, né? Então, acho que pode ter ainda, ficar nessa, nessa, nessa enrolação nessa zona aqui. E para mim, é o que eu espero das pequenas quando a gente começar a ter esse pivô do Fed, que pode ser muito em breve aí, né? se as coisas começarem a quebrar, continuarem quebrando aí, não sei como é que, como, como se vai se desenrolar, eu acho que sim, a gente vai fazer uma pernada grande aí de baixo para o sp 500, tá? Daí, como o Bitcoin vai se comportar é uma outra pergunta, eu vou tentar trazer para vocês aqui agora. Mas o Bitcoin é um ativo muito novo aí, pode gerar incertezas aí, tá? Então, é, tem que tomar cuidado, porque com uma correção grande do SP500, se não sei se é o Bitcoin, ele vai conseguir uh, manter essa, essa subida aí, tá? Então, para mim, eu não vejo isso como bull market, eu vejo como uma, uma grande correção aí desse, desse bear market que a gente teve. Tá, eu acho que existe sim grande chance, tá? Não dizendo, não, não é, tem que mitigar os riscos. Né? Existe grande chance de Bitcoin fazer uma pernada ainda abaixo dessa região dos 15 mil dólares. E eu acredito que sim, tá? Não vejo volume de fundo naquela zona. Posso fazer para vocês uma outra análise explicando um pouco mais sobre isso. A gente pode, inclusive, fazer aqui uma acumulação de wi também nessa zona toda, demorar um ano, tá? Tô também analisando isso aqui agora. Aqui tem esse gráfico aqui do ICOF. A gente pode formar aqui uma acumulação. Então, assim. Tem muito tempo aí para a gente iniciar o próximo, o próximo bull market. Eu acho que é, não vejo o bull market de fato, né? A não ser lá para o final de 2024, começo de 25, tá bom, pessoal? Essa aqui é a minha visão. É, eu acho que toda aquela, aquela narrativa do Bitcoin agora, ele pegar a liquidez dos bancos, né? com muito cuidado com isso aí. É, é um é importante, tá? Então, assim, você pode ficar bullish aqui no curto prazo. Eu estou bullish aqui, comentei para o pessoal os membros do canal, inclusive ontem, mas para mim tem que tem um plano aí, tá? Tem um plano realmente para você, uh, né, conseguir botar aí dinheiro, né, a uh, proteger a sua banca, tá, de trade, né? Eu tenho meus bitcoins lá de investimentos a longo prazo, que tá em carteiras que eu nem consigo acessar tão fácil, tá lá, né, esses bitcoins lá, mas a uh, banca de trade, pessoal, eu tô gerenciando muito bem aqui, tá? a medida que o bitcoin for subindo, eu vou estar realizando, principalmente aqui nessa zona, nessa zona aqui dos 30 dos 31 mil e aqui, ó, nessa zona de Fibonacci aqui, tá? desse topo fundo, a zona que você estar tá bem interessado em realizar 31.200 dólares. Um pouquinho acima desse topo, com certeza, pode a gente com muito aqui stop, ponto de liquidação aqui acima, tá? Ponto de liquidação, pelo menos, não estou vendo aqui nas ferramentas, mas acho que pode sim ter bastante stop aqui a gente colocando. Então, para mim, pode ser um ponto que o, que o preço pode ir lá buscar, tá bom? Mas já estou realizando aí, tá? É, nessa região dos 28, uh, e vou deixar aqui o resto aqui, né, a parte maior. Se Bitcoin pegar aqui nessa região, vou estar com certeza realizando, tá bom? Essa aqui é a minha visão. Mas pequenos estão continuando subindo uh, e com isso aí também, né, obviamente, o DXY está o caindo aqui agora, acho que o mercado está, puxando puxar o do grafito caindo bastante aqui ainda. É, agora querendo se recuperar um pouquinho, né? Querendo formar um suporte nessa zona aqui, uh, nessa zona que está, 102, 103 pontos, que é uma zona que eu considero muito importante aqui também é da gente acompanhar mas caiu corrigiu bastante também tá então tem que cuidar porque se assim, tiver uma, uma uma uma correção voltar do ciclo voltar a subir uh, com, com, com o Banco Central sendo ainda mais agressivo né as falas continuam ainda sendo bastante rockish, na minha opinião mas eu acho que isso vai ter um limite para continuar tá bom a gente já tá já, já tá no, no limite do limite aí, inclusive vendo a curva de juros que eu mostrei na última análise também nas últimas análises já tá desinvertendo aí voltando a subir né então é um ponto aí que a gente pode ter uma inflexão importante no mercado você tem que estar ciente disso tá qualquer dúvida aí comente abaixo que eu tento responder para vocês aliás dentro de alguns minutos aqui eu vou entrar no Discord vou responder dúvidas do pessoal que é membro também VIP tente participar que tem se tornar VIP do canal pelo menos tá É gratuito para três afiliados é deixa eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês Participarem, tá? Com certeza vale a pena. Vou ficar uma hora aqui tirando dúvidas sobre qualquer coisa que o pessoal tiver, quiser, inclusive ali alguma altcoin. Ontem teve live trade, né? A minha internet acabou no meio do live trade, mas amanhã teremos mais um live trade e achamos boas oportunidades. Eu fiz bons trades seguindo a, as análises que, que a gente fez juntos ali na, no live trade. Tô bem animado com esse projeto, tá me ajudando bastante, tá, pessoal? Fiz três trades em altcoins ontem aí, é, que eu gostei, que graças esse eu live fez com vocês tá muito bacana as perguntas vocês estou curtindo muito esse projeto e se você quiser se tornar membro aqui então do grupo VIP tá uma sugestão para você também crie sua conta aqui na corretora OKX que está uh, uh, me ajudando aqui apoiando esse projeto e o meu canal tá muito fácil você criar essa conta vou deixar o link na descrição comentário fixado é uma das maiores corretoras de cripto tem muita liquidez aí tá para você operar diversas centenas de de de, de paridades tem aí então o aplicativo para celular, tem a questão do, do, da, da Web3, né? Com DeFi, NFTs, muita coisa para você trabalhar lá, muito bacana mesmo. Tem o Earn também, renda passiva. É realmente corretora que está querendo entrar pesado no, no Brasil aqui. Tem o Pix também lá, vou, vou gravar um tutorial para vocês. E até 10 mil dólares de bônus de depósito. Na verdade, que se você for no site da, da OKEX aqui, ó, for, for no, no link abaixo, vocês vão abrir vão ver é o seguinte, ó. Tem a página explicando exatamente como vocês podem fazer para ganhar né, o bônus aqui do canal. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, tá aqui ó, a promoção exclusiva aqui do canal André Fault tá? Tem todas aqui as, as regras para você participar. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha aqui. Com certeza você vai, vai gostar, beleza? Qualquer dúvida aí pode ir lá no Discord. E se você estiver operando na OKEx também, você pode participar do grupo VIP. Então vamos lá, caras, vamos agora sim falar do, do Bitcoin, que eu acho que é extremamente importante, né? entrar no curto prazo aqui agora, mostrar os pontos de liquidez, vamos baixar o tempo gráfico aqui. É... Então o Bitcoin estava nesse, nesse diamante, rompeu para baixo né? e desrompeu para cima, eu comentei ontem para os membros aqui do canal também que estava bullish com o Bitcoin, tá? estava em long no Bitcoin ainda. E já realizei esse long aqui, praticamente 80% já nessa zona, tá? Por dois motivos, pessoal. Essa zona aqui dos 28.500 dólares, tá? A gente tem pontos de liquidez, eu tinha pontos de liquidez aqui, na, na, na, aqui ó, na, na, na, na BitMEX e formou aqui agora dois pontos abaixo, na região dos 28.000 dólares e também na região dos 27.500 dólares, tá? Então são pontos importantes aqui para mim, é que pode, ser, pode gerar uma boa entrada aqui, na minha opinião, essa região dos mil dólares, uma entrada para long, tá? Eu continuo bullish aqui com, com uh, o Bitcoin, e essa zona aqui, então, dos 27.500, pode ser uma região para stop, tá? Acho que a gente pode, inclusive, a colocar um stop um pouquinho aqui abaixo. Se começar a perder muito essa zona aqui, a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin, tá? Mas essa aqui são as zonas... Inclusive, essa zona de 28 aqui está próximo de uma, da região de Fibonacci. Então, você acabou de formar tá essa, essa zona aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não tinha visto isso aqui antes, não, tá? Eu vi junto com vocês. Olhando aqui também dos pontos de liquidez aqui do High Block, a gente pode ver aqui, ela no curto prazo, 12 horas... Aqui ó, liquidez nessa zona aqui dos 27.000, 28.150 até a região dos 27.850, tá? Então acho que é um ponto interessante para a gente se expor aí em long, tá? Na minha opinião, vou entrar no TRDR para a gente ver que o Open Interest está subindo aqui também aqui agora. É, e aqui a gente pode ver ah, nos 7 dias aqui na, na minhas corretoras, pode ver que a liquidez aqui, boa parte foi buscada, né? Tem liquidez aqui na região dos mil dólares, né? Para cima, Tá? Então eu acho que o Bitcoin pode dar uma corrigida aqui para buscar um pouco mais essa liquidez nessa zona, eu acho que isso pode, pode acontecer pelo menos aqui no curto prazo, é o que eu consigo ver aqui e mostrar para vocês, mas boa parte dessa liquidez tá, já foi buscada, tá, pessoal. então é importante tomar cuidado, é, a gente tem liquidez para essa zona que está formando essa região dos, dos 30.800 30, 30. aqui para cima, não está tão forte ainda mas eu acho que sim a região que dos 29.200 a gente pode buscar para o bitcoin tá outro indicador que eu estou usando aqui que é a ferramenta da VESCO mostra aqui então a região dos 29 mil dólares com muita liquidez também tá aconselho vocês a dar uma olhadinha nessa ferramenta aqui, muito bacana tá me ajudando bastante em me posicionar meus stops é né, ter um pouco mais de confiança aqui na, na, nas operações tá aconselho você olhar aqui tá tem tá bastante tá realmente vai buscar aqui os pontos de liquidez estou é, gostando bastante da ferramenta também tá todos os links das ferramentas que eu uso aqui estão aqui abaixo também na descrição do vídeo tá pessoal então para o bitcoin que dá para fazer que agora Basicamente, eu acredito que ser Fibonacci, tá pessoal, a gente rompeu aqui, inclusive essa zona, tá aqui se tiver um TRDR, mostrar pra vocês, ó, a gente rompeu com o open inter subindo e o long short ratio caindo, tá? Então, um bom sinal aqui confirmando esse rompimento. E a tendência a gente pode sim continuar formando aqui, inclusive, aqui, ó, olha a de compra nessa região dos 28 mil dólares, pode sim, pode ser excelente entrada aqui na minha opinião para o Bitcoin. Tá, essa região dos, dos 28 mil dólares. Inclusive, se a gente precisar puxar a Fibonacci aqui dessa última subidinha aqui, ó, dessa, dessa região até aqui, a gente pode ver que essa zona aqui dos 28 mil dólares também é a região de 3,82. Tá? Acho que sim. Então, acho que essa, a partir dos 28.100 28. e 200 até a região dos 28 mil dólares pode ser uma, uma entrada interessante. O Bitcoin buscar então a região dos 29 mil dólares. Tá? Mas aqui é muito importante. Eu não quero ver um Candle aqui com muito volume, e uma sombra grande nessa zona, pessoal. Senão eu vou estar interessado aqui em fazer short com Bitcoin e vou atualizar vocês na medida do possível que eu vejo as coisas, né? Outro ponto interessante que eu vi também aqui, um ponto por que eu quis realizar essa região aqui dos 28.500, é aqui, ó, tinha uma, uma região de desequilíbrio aqui na, no Trade Light. a gente viu aqui, tinha muita ordem de venda que ficou pendurada aqui, ó, então, aqui no Trade Light você pode configurar também em Balance, né, que mostra desequilíbrio entre venda e compra, e aqui tinha um forte desequilíbrio aqui, ó, vou mostrar para vocês em relação a compra e venda aqui, que ficou pendurado nessa zona. Então, isso aqui são ineficiências do mercado, que o mercado vai buscar testar essas zonas aqui, foi exatamente o que ele fez, foi, e junto com a liquidez também na né, BitMEX, é um ponto ideal para a gente realizar aí. Então, o preço fica traído pela essa zona aqui, né, agora que está em definição, esperando aqui como o pessoal vai se posicionar, mas eu continuo bullish aí até a região dos 29 mil dólares. Tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora é tentando é, buscar novas, novas compras aqui. Inclusive, a gente vê aqui também, ó... Uma região de ineficiência aqui, inclusive, ó, nessas zonas aqui, ó, tá? a região dos 29.927.988 29, dólares e também a região dos 28.184. Então, o preço pode vir testar essas zonas aqui. Aqui são uma ineficiência, um né? desequilíbrio entre compra e venda, mais, mais compra do que. Do que é, venda, no caso, nessa zona. Então, o preço pode voltar nessas duas zonas aqui antes de continuar essa subida aqui. Então, essa é a minha visão pro Bitcoin aqui agora, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aí, não esquece de apertar esse like amanhã, 10 da manhã, live trade, se Deus quiser aí, sem problemas na internet, a gente poder acompanhar. Eu vou ficar umas duas, três horas indo com vocês, porque as análises que a gente fez ontem, eu gostei bastante, peguei. Três trades fantásticos aí, tá? Um deles na Phantom que me ajudou demais aí a botar um, uma, um caixa pra dentro aí, beleza? Então é isso, um abraço, a gente se vê mais tarde.